Salve pessoal, tranquilo? Eu sou Maquise, e vamos começar a gravar Resident Evil 7. Bem, eu nunca tinha gravado esse vídeo, né, porque o computador simplesmente não rodava. A gente conseguiu dar uma melhorazinha. E vamos começar essa série e vamos ver o que, é que vai dar. Podia ter gravado esse vídeo um pouquinho antes, mas é, acho que fica mais dinâmico se a gente... Gravar pela primeira vez, né? Até porque a gente não eu sabe o que vai acontecer. Que vai acontecer. Você, então, Ethan. acho eu que a gente deve tomar alguns sustos. <risos> então vamos ver o que, Bye, que dá, baby. né? Lembrando que eu vou pular algumas cenas que eu achar desnecessário, vou botar na edição. Vou fazer alguns cortes. Ah, até pra não demorar também muito o vídeo. Você eu did lie com você. Eu não deveria ter. o que eu posso dizer é que, se Aconteceu alguma merda ali. Stay away. Pelo visto, ela acho que tá viajando, né, Mia. Mia. Não sei o que, que deu. Olá? Hey, it's uh it's Ethan. Oh, está hey. you, right? you just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She, she's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look. I, I don't know how, but she's back. She's back. She's back. back somehow. Ela tá desaparecida. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Mano, ela sumiu I por três what anos. Aqui okay, a gente já pode controlar o personagem. Então no caso a gente controla o Ethan, que seria o marido dela. Então a gente vai procurar a Mia. Será? Ó, o gráfico tá bem bonito, mano. Só Isso tem que dar é uns ajustes aqui, porque não vai conseguir pegar com a gravação. <risos> Ó, mas tá rodando bem liso, cara. Os detalhes. Cara, é muito detalhe, mano. carro da minha aceite o presente dela eu, hein? não tá nada pô, também será que não trouxe repelente, filho? cheio de mosquitos eita, mano, tem um cara ali, velho Ah, o cara desapareceu, tá zoando. Cara, já vi que eu vou tomar vários sustos, cara. uma vaca, o um cavalo levantar ih deu uma travada aqui Cara, mas o mapa tá bem bonito, mano. É muito detalhe. É. Ó, a bolsa da minha. Aqui dá pra gente tirar Ó, a carteira de motorista dela. Pelo estado da carteira, os carros pegou fogo, sei lá. Será que eu devo entrar na casa? Tomara que não. Típico daquele filme de terror. Olha o susto, que isso? Abriu o quarto, olha o susto, olha o susto. Mano, tô sentindo que eu vou tomar vários sustos. Ih! E... Não sei se tem nada. Olha, tá trancado. Provavelmente vai precisar de alguma coisa pra abrir isso aqui. cara, ninguém lava a louça, não? Ah, se tem alguma coisa no meu lado? Cara, que tipo de gente mora aqui, velho? Caraca, Cara, muita gente desaparecida. Provavelmente só o cara embaixo. A gente vai precisar de alguma coisa aqui pra ver. Tá trancado. Aqui tem uma foto. rango fazer uma sopa para nós uh, sopa de barata hum uh. susto. Mano, eu tô sentindo que eu vou tomar susto, tô sentindo, aqui tá faltando o um fusível, então a gente vai ter que procurar ele em algum lugar. Opa! Sério. Pô, pensei que... <risos> pensei que eu tô capiando, pô. Numa casa abandonada, tá maluco? Fazer menos barulho possível, filho. Aqui tem um quadro. Ah, tem uma alavanca aqui. Ah, moleque. aí. Primeiro mistério. Passagem secreta. <risos> tá de sacanagem. Mano, será que eu devo entrar? Ao susto, ao susto. Não, tinha que ser. Tinha que ser pra descer lá embaixo. Tava óbvio demais. escutei barulho mano vai nem olhar pra trás vai que tem alguém atrás de mim <risos> Alguma parada ali Opa Cara, eu tô com maior cagaço, mano Eu sinto que eu vou tomar susto Acho que vai dar merda. Ó. Que isso, cara? Eu sabia que eu ia tomar susto. Mas se bem que isso daí foi levinho. Deve ser a, as pessoas que estavam desaparecidas, que apareciam no jornal. Cara, aqui é uma espécie de... de cárcere privado. Ó, prisão. Então eles devem manter as pessoas aqui, estavam desaparecidas. Checkpoint. é a minha, mano. A minha ali ou oh, acorda aí. Que isso, cara? É nome de gente. A ah, de virou. Se transformou no caso. Dead, morto. Ah, então... Então realmente, a lista das pessoas que estavam desaparecidas. Algumas se transformaram e outras morreram. Estão fazendo experimento com as pessoas. Cara, que louco. Ó, aqui tem um cortador de vergalhão. Mano, tô sentindo que vai vir alguém aqui. usa isso. Ah, sim, sim. Entendi agora. Ao susto. Ó, ó, ah, oh, thank god I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? me No, Não, não, eu não isso. Eu Cara, ela acabou de falar que não hey, foi ela. E... Eu acho que bugou, <risos> ela tá, tá fazendo um gesto com a boca, mas tá tá saindo só o nenhum. Ó, aqui eu não consigo controlar o personagem, ela tá me levando. Acho que bugou mesmo. Ó, aqui já dá pra controlar. Mano, olha os detalhes da água. Um cara, muito lindo. Tem um telefone. Tá mudo. Obviamente que é tá mudo. Mano, cruz creme Sai daí, cara ah. cara que susto Eu, hein Deus é mais Sai, mano Vai Que isso, cara Empurra ela, velho Cara, furou a mão, velho. Sai daí! Dá um chute! Dá... Cara, dá um picão nela, mano! Que isso, cara? Eu feel her ela her way back inside dentro de mim. out! Leave me alone! Que isso, I cara? Mean, Mano, pega a faca, dá na cabeça dela. What the fuck are you, que isso, cara? Mano, ela me deu um montão de facada. Ah, claro. Beleza. <risos> A gente usa o negócio, tá curado. Tá certo. Cara, pisa nela, velho. Como é que pisa? O maluco, vai deixar ela viva ali. Mano, será que ninguém vê filme de terror, não? Só tem que bater no bicho várias vezes. Pisa na cabeça dela, cara. Ah. Tava óbvio que isso ia acontecer, mano. Tá de sacanagem. Que isso, cara? Vai, sai correndo, mano. Levanta. Pega o machado. Atacar. Isso. Só na. Só na cabeça, só. Toma. Que isso? Ah, que defende. Vai, vai, vai Sai, tá maluco Vai, mano Dá uma chadada nela, filho Tem mais isso de marido e mulher, não Ela é um monstro Toma Até que a morte separe Maluco, cara Ela acabou de te atacar Legítima defesa Dá outra machadada. Dá pra pegar mais não? Que isso, cara. Dá pra pegar mais não, machado? Olha o telefone. Ah, claro que eu vou atender o telefone. Ela vai correndo atrás de mim. Duvido que ela morreu. Acho que é obrigatório atender. You really should have come here. What's this? The is My name is Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. o ah, susto, o susto. Hey, tá. Ah, claro. Falei que ela não tinha morrido? O corpo sumiu. Ah, marca de sangue. deixar a porta aqui né vai vai que sei lá <risos> prevenir o melhor remédio Barulho. Ah, agora dá pra gente abrir aqui, ó. Que isso, fusível. Tem uma alavanca, não? sei que tinha alguma alavanca Não tem Não tem nada, não é Mano, ela tem alguma coisa na mão Sabia Cara, essa mulher é maluca, velho Opa, deu uma travada Deu uma travada Vai, que é isso, mano Mano, ela pegou alguma coisa Vai, tira Tira logo o cara tá com uma motosserra, mano. Eu tenho medo de motosserra em qualquer jogo. É um trauma. Que isso? Mano, eu amo com meu minha mão fora. com minha mão fora. Isso, cara. Eu promise. Eu amo. it all. Cara, eu tenho que estancar o ferimento. Eu vou morrer de sangramento. Minha mão! Que isso, cara? Mano, como é que eu vou ficar sem mão? Como é que eu vou lavar a roupa? Salvar Claro que eu vou salvar Tô cagando de merda Ó uma fita Ah, claro Preciso de uma fita assim Contra uma doida Precisa de uma arma Ó o susto Tô sentindo que ela vai vir correndo, cara. Atrás de mim de novo, ó. Olha só. Até que, enfim... Pelo amor de Deus, okay. já tava necessitado, vai. né? Ó. Controle de mira eu não achei muito bom, não. Mas fazer o que? O que tem, né? a munição que isso que isso, mano. Sai daí, velho! Que isso, cara? Sai daí, mano! Dá um bicão! Cara, que pistola ruim! Atira! Cara, ela tomou três tecos na cabeça! Ó. Atira Que isso, cara Toma Tá de sacanagem Tá de sacanagem Atira Tá de sacanagem Cara, é muito lento pra recarregar A gente perdeu a mão também não, não, não, não, não. Atira! Toma, toma! Que isso, cara? Claro, mesmo assim, eu também te amo, morta. Que isso, mano? Caraca, que mulher doida, filho. Já pensou? Mulher maluca do caramba. Que isso, mano? Claro, cara. O cara apareceu do nada. Ó. Muito bom. O cara apareceu do nada e me mata. Ah, tô morto. deu tá falando sério, cara. Acabaram de grampear meu braço, não tô acreditando. Caraca, cara, que louco. Onde? O que hell? isso? Rise e shine, Sleepyhead. Quem who, who Mia? Edith, it's good. Não se isso. Um o maconheiro, coroa, louco. Uma velha cara. caquética. a outra teve derranta. Ele né? não Jack! Ele não está isso! Eu hell isso para ele! Você é um of de Eu não acredito ele Ele não isso! uma God damn this, man? just run, just run, God damn just run, just run, just run, just Família doida, merda, cai da cadeira, cara. Eles vão voltar. A gente precisa achar um jeito de sair daqui rápido. Pelo amor de Deus, que isso que isso munição. Precisa de alguma chave para abrir aqui. Precisa sair daqui o mais rápido possível. Pessoal, Precisa de alguma coisa para quebrar isso. Será que ele viu aqui? O que foi feito? Minha mãe? Ahn! Ahn! a porta. Que isso? Ahn! Ahn! Ahn! Ahn! Isso não, é muito rápido, fecha! Fecha! Chave! Que isso? Que isso? não vai eu didn't had from me boy Ao susto. Eu acho que isso daqui é um colecionável, todo, todo jogo da franquia tem tipo de colecionável, de bloquear alguma coisa. Espaço, caraca. Aqui é um baú pra gente guardar as coisas. Posso estar errado, mas aqui acho que é a nossa safe zone. Aqui acho que não dá pra ninguém machucar a gente não. Lembrando que eu posso estar errado. <risos> Pra gente fazer item então. é, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Vou deixar pro próximo episódio que eu já tô cagado de medo. <risos> A gente se vê aí na parte 2.